Vou colocar aqui no Google tradutor como é que se diz carne louca em inglês. Vamos traduzir... Crazy me. Hã? What's up, learners? Aqui é o Júnior Silveira, seu professor de inglês online. E hoje nós vamos abordar um assunto muito polêmico. Flash, música de, de polêmica neste canal. Vamos lá! Muito bem, a polêmica do Google Tradutor. Afinal de contas, devemos usá-lo sim, não ou talvez? Minha opinião sobre o Google Tradutor é a seguinte, ele é muito útil sim. Inclusive, até eu recomendo que vocês utilizem o Google Tradutor para te ajudarem a traduzir palavras, né? palavra por palavra, tá? Agora, se você for colocar uma frase, um texto no Google Tradutor, copia, copia, traduziu, aí eu já sugiro que você tenha um pouco mais de cuidado, porque afinal de contas, estamos falando aí de uma máquina, né um, um aplicativo, um programa, sei lá, o Google Tradutor, ele não tem sentimentos, ele é uma máquina. Júnior, olha o respeito comigo, ele não vai conseguir traduzir 100% das vezes com fidelidade aquilo que você realmente quer dizer. Claro que funciona muitas vezes, mas outras vezes vai te detonar toda. Aliás, você que é aluno que traduz aí os seus trabalhos de escola, né, do inglês usando o Google Tradutor, deixa eu te falar uma coisa: que o professor sabe quando você utilizou o Google Tradutor. O professor sabe. Experiência. Própria. Então não vem ele dá amiguinha no professor não, que ele vai te pegar, certo? Vou mostrar aqui para vocês, por exemplo, o meu Google Tradutor. Então vamos abrir aqui o aplicativo, vocês estão vendo aí na tela, certo? Olha que, que chique o que é aqui o é um negócio. Então olha só, se eu digitar, por exemplo, carne louca. Sabe a carne louca, que é mó gostoso, todo mundo come com pão, né? Aquelas festas, né? De criança, enfim, casamento, né? Então vamos lá. Carne louca. Vamos traduzir aqui. Olha lá, vocês estão vendo, né? Deu Crazy Meat Agora vamos ouvir Deixa eu aumentar o volume aqui Crazy Meat então imagina você chegando numa festa, num churrasco e falar assim I would like a crazy meat, please. <risos> eu gostaria de uma carne louca, por favor. O cara vai olhar pra você e falar o quê? Tô entendendo nada. isso é o que eu quero dizer quando eu digo que o Google Tradutor às vezes não é eficiente. Porque ele não, ele não como eu já falei, é uma máquina, não tem sentimentos. Por favor, não fale assim de mim. Quando na verdade a carne louca né, que nós conhecemos, em inglês se diz pulled pork. Pulled pork. Outro exemplo é quando você fala de expressões, né, Iriam, Sabe aquelas expressões que a gente usa? Por exemplo, ah, isso aqui é tão fácil, é mamão com açúcar, né? Então, imagina você traduzir uma frase assim, um texto que tem essa expressão. Então eu vou colocar aqui, ó, mamão, mamão com açúcar, que é uma coisa muito fácil, certo? Aí eu traduzo aqui e vai dar Papaya with sugar. Papaya with sugar. Então eu vou falar assim: "Wow, this is so easy." It's papaya with sugar. <risos> Se você falar isso em inglês, vocês não vão entender nada. Porque para nós é mamão com açúcar. Agora, para eles, é pedaço de bolo. Piece of cake. Piece of cake significa fácil, moleza. É o nosso mamão com açúcar. Né? Engraçado, né? Para nós é com a para eles é um verdadeiro de bolo Então, o Google Tradutor não é eficiente nesses casos Ultimamente, o Google ele tem passado por algumas transformações né? Eles atualizaram um monte de coisas ali E cidades, lugares que anteriormente o Google traduzia de forma errada Hoje já traduz de forma correta Por exemplo, Natal, né? Christmas Eu fui para Natal, I went to Christmas <risos> não, não sei nem se isso acontece, vamos ver aqui, ó Olha lá. Ah, traduziu certo, ó I went to NATO. Só que ele fala NATO <risos> I went to NATO. Mas o que eu quero chamar a atenção de vocês para o Google Tradutor é o seguinte, ó. Acompanhe comigo na tela, beleza? Ó, vocês estão acompanhando aí na tela, beleza? Ó, aqui, ó. O Google Tradutor eu quero que vocês fiquem ligados nesse ícone aqui, ó. Câmera, tá vendo? Eu vou fazer um teste aqui. Meu, isso negócio é cabuloso. Vocês podem usar agora aí no celular. De... Pega aí o celular de vocês, ó. Pega aí e usa comigo. Ó. Vou pegar um negócio que tá escrito em português aqui. Ah. Vou pegar aqui no cenário aqui. Vou pegar um mangá. Ó, mangá, mangá do Zelda que eu, que eu tô lendo agora. Gosto bastante do Zelda aqui. Ó. Tudo em inglês, como vocês podem perceber aqui, ó. Flash dá um zoom aqui. E aqui também, flash, ó. Tá tudo em inglês, certo? O pessoal aí vê muito bem. E agora vocês vão ver a, a, a pegada louca que é essa câmera do Google Tradutor aqui. Ó. Vocês estão vendo meus pés aqui, meu joelho? Eu gravo de bermuda. A câmera ali. Aí vocês vão ver o que vai acontecer. Ó. Align text. Então, vamos alinhar o texto aqui. E olha como as palavras vão começar a mudar. Ó. E não vai, né? Porque tá português e inglês. Eu tenho que trocar aqui em cima, ó. Inglês pra português. English, português. Então, ó. Once upon a time vai virar, ó. Era uma vez. Assistentes. Tentou conquistar o sagrado domínio da... Os espíritos à luz, selado, vedado... Poder, sagacidade... Enfim, mas vocês estão vendo que está tudo sendo traduzido, né? Na câmera mesmo, ó. Parece até que está escrito isso. Nem parece que o Google está alterando. E olha o original aqui, ó. Inglês, né? Ó lá. E aqui sendo traduzido para o português. Claro que ele não vai traduzir fielmente, como eu falei no começo do vídeo. Mas vai te ajudar bastante para você pelo menos entender o que é aquele texto a ideia que, aquela, que aquele texto quer passar ou aquela frase então eu recomendo muito que você use o Google Tradutor nesse lance de câmera né? aqui no aplicativo quando você estiver viajando de repente vê uma placa, né? tá uma revista, um livro você não pode digitar de repente, então passa a câmera por cima, que você vai ter a tradução, você vai ter ali uma noção do que é aquela mensagem, qual a mensagem que aquilo quer te passar. E funciona também com livros de por... em português para inglês. Então, por exemplo, eu vou pegar um livro aqui, ó. Esse livro é muito bom que eu estou lendo. Gente de Resultados, né? Enfim, vamos lá. Pega a câmera aqui do, do Google. Então, vou colocar aqui, ó. Gente de Resultados. People of Results. How to Hire Prepare, motivate and lead. Deu para ter uma ideia, né? Funciona de português para inglês e de inglês para português. How cool is that? Awesome, right? Você sabia desse lance da câmera do Google Tradutor? Poucas pessoas sabiam. Coloca aqui embaixo nos comentários que eu quero saber se vocês sabiam ou não. E também eu quero fazer um desafio aqui para vocês. Me manda lá no meu Instagram, Junior se Oficial uma foto de uma revista, um gibi, uma placa, qualquer coisa que vocês tenham usado o Google Tradutor na câmera, tira o print... Faz os stories aí e me marca, beleza? Que eu quero repostar você lá nos meus stories lá no Instagram. Fechado? Deal? Combinado? Curtiu esse lance do Google Tradutor? Você sabia que isso era possível? Deixa aqui embaixo nos comentários também. Vamos interagir, learners. Eu espero que vocês tenham aprendido bastante hoje. Um vídeo bem curioso, né? E a minha opinião final é que sim, o Google Tradutor funciona para palavras né, mais pontuais Agora para expressões, textos, frases mais elaboradas Aí você tem que tomar cuidado Porque nem sempre ele vai te dar a resposta que você está esperando So that's it for today, learners Thank you so much for watching E lembrem-se todos vocês See you around Bye Yo, I'm here for the money I'm here for the fame it might be nice to own a jet plane I'ma do it all for you